Essa calça aqui, gente, eu fiz ela já tem bastante tempo, tem vídeo no canal, tá? Ela é um neoprene em couro. E o que aconteceu, gente? Chegou o frio, eu falei: vou usar a minha calça. Quando peguei a calça para usar, ela estava dobrada junto com as minhas calça jeans. Olha a mancha da calça jeans que ficou. Gente, tudo que vocês imaginarem, eu testei aqui. Tudo. Não sai, inclusive eu estraguei o tecido, conseguem ver aqui? Olha só, danificou o tecido e não saiu a ditacuja da mancha, perdi a calça. Acho que se eu usei essa calça uma vez foi muito, gente, e aí quando você pega a calça pra usar, dá isso, tá? Então, tipo, eu passei, ó, vou falar as coisas que eu passei pra vocês nem tentarem que não sai passei bicarbonato passei bica... passei álcool passei vinagre é, vinagre passei o vinagre de álcool passei vinagre de álcool com bicarbonato passei acetona passei lencinho de maquilante passei maquilante passei deixei de molho no venex que é o VNX específico para tirar mancha. Tem um outro produto da Omo também que é para tirar mancha, deixei de molho nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu fiz, que eu testei aqui não saiu. Esponjinha mágica, também testei, não saiu. Gente, sério. Olha, é tanta coisa que eu testei e não consegui salvar a calça. Então, para não perder tudo, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aí um corset que não, chega, não é, chega a ser um corset, né? Vamos falar mais um top aí que eu acho que é o mais correto. Porque para fazer corset, meu, você tem que manjar e a gente, né? Não que não é assim, não. Então... então o que que eu fiz? Eu separei aqui as pernas, só cortei, tá? Vou tirar aqui o meu bolso para fora. E vamos tentar, né, utilizar... Eu vou abrir aqui a perna. Vamos tentar utilizar esse tecido pra não perder tudo, né, gente? Porque dá dó, né? Eu vou fazer aquele modelinho que tá usando pra usar é, por cima de camisa branca. Não gosto, não usaria, mas usaria por baixo de uma blusa de frio, assim. Mas por cima, não. Posso queimar a língua? Posso, mas no momento eu não usaria. É, se vocês olharem, eu vou ter que até tomar cuidado, porque nessas minhas aí loucuras para tirar a mancha, eu estraguei várias partes da calça, tá vendo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu molde. O molde vai estar disponível do 36 ao 56 no blog. Vou pegar aqui meu alfinete. E, gente, realmente tem bastante pecinhas para cortar, tá? Aqui... Seria na dobra do tecido. Vai ter como? Deixa eu ver um negócio. Acho que até tem como. Eu acho que eu vou dobrar aqui, que não está estragado. E, gente, vai ter que se virar nos 30 aqui mesmo, tá? Porque, ó, não dá. Não dá. Então, vai ter que ser mais para cima. Eu não vou ficar falando aqui, eu vou, ficar, eu vou fazer e vou acelerar o vídeo, gente, porque esse vídeo vai ficar gigante até eu achar aqui aonde eu vou conseguir fazer o meu... A, a, as mirabolagens aqui que eu preciso, tá? Então, eu vou colocando aqui e vou acelerar o vídeo. Bom pessoal, então agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Detalhe que eu quero muito, eu queria muito, né? Colocar uma. Você pode fazer como tomara que caia, só que daí você teria que colocar um bojinho nele. Eu não quero com bojo. Então o ideal é colocar uma alça, só que eu não consegui tirar do tecido ali da calça um pedaço para a alça. Então, eu acho que eu vou colocar a alça desta corrente aqui, dessa cordinha que eu tenho. Eu vou ver como que vai ficar. Não sei, gente, não sei. Eu, vamos ver, eu vou montar ele todo. Se eu achar que não precisa do bojo, eu vou acabar deixando, tomara que caia mesmo sem alça. Mas, né, infelizmente, não vai ter como eu aproveitar. Eu já montei uma parte, por quê? Porque a gente tem dois é, duas partes a gente tem iguais, tá? Que é a parte de cima e a parte do forro, que eu gosto de fazer todo forradinho. Então, a gente vai começar a montar. Vamos começar pelas partes, pelas partes aqui da, das costas, ó. Então, nós vamos pegar aqui essa parte que seria na dobra do tecido, mas o meu tecido não deu, tá? Que é das costas. E vamos pegar as laterais das costas. E aí, você vai colocar aqui, ó, do lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura por aqui, ó. Gente, lembrando que no meu caso não deu aqui o tecido, porque era uma calça, né? E eu tive que fazer, e ela manchou, então, não teve como eu fazer o aproveitamento do tecido, tá? Ela tava bem manchada, inclusive, a parte de dentro, ó, se vocês olharem aqui, ó, vai ficar manchadinha ainda, porque não teve como... Eu não tinha visto, eu achei que era só aquela parte da, das costas que tava, a parte de cima, mas a parte de baixo da perna tava toda manchada, eu só fui reparar na hora de cortar. Ó, então, eu alfinetei, aí eu vou passar uma costura aqui pelas laterais, tá certo? Vou pegar aqui a parte da frente minha, a parte da frente eu consegui cortar na dobra do tecido, meio frente, ó, e vamos colocar aqui as laterais, tá? Ó, então, você vem aqui, abre... E coloca aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E também vai costurar aqui nas lateraisinhas, ó, vai ficar desta forma. Aqui é a mesma coisa. Depois que você uniu essa daqui, vai ficar assim mesmo, tá, gente? Você vem aqui com a parte das costas e coloca... Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E também passa uma costura aqui, olha. Tá vendo? Por essas partes aqui da, da lateral. Vai unir essas partes, assim, olha. Lateral com lateral. aí que tá, não tá cortadinha Aqui, olha, a gente vai passar uma costura. E aqui, a gente vai passar outra costura. Tá? Depois que a gente passar essas costuras, aí sim a gente vem com essa parte aqui de cima pra colocar aqui. Mas, por enquanto, vamos fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí, depois a gente coloca essa parte do acabamento, tá? Agora, a gente vai pra máquina, então. Então, eu estou usando uma agulha de cabeça dourada número 16... Na linha de cima, eu estou usando uma linha um pouquinho mais grossa, eu estou usando uma linha de pesponto, ponto mas não tão grossa também, olha, tá? Eu até fiz esses acabamentinhos aqui na frente, só pra ficar mais bonitinho, então, eu tô usando, tô costurando ela toda na máquina reta, não tem problema, olha, é um neoprene, né, mas ele, ó, eu testei, então, tá costurando e não tava arrebentando a costura... Então, eu vou costurar com a máquina reta mesmo, sem overlock, não vai ter necessidade de overlock. Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, olha, agora eu já montei aqui um lado, a gente vai montar o outro. Eu vou pegar aqui essa parte que a gente uniu e vou pegar aqui, olha, esta parte, deixa eu só ver aqui. Ó, esta parte aqui, a gente vai colocar aqui, olha, e vai costurar aqui, tá vendo? Desta forma. Coloca pontinha com pontinha e aí você segura aqui, olha, e aí você faz essa parte arredondada, Costurou essa parte de cima, a gente já vai vir aqui no nosso buraco que tem aqui certinho, coloca aqui, olha, costura com costura e mesma coisa, gente, passa uma costura arredondada. Aqui na máquina vocês vão conseguir ver bem como é que eu tô fazendo, é bem simples, mas ele tem que dar este formatinho aqui, tá vendo? Olha, pra encaixar o busto e ficar certinho, tá? Aí, você vai repetir esse processo, todo esse processo aqui você vai repetir de novo... E ele vai ficar montado duas vezes, tá? Ó. Aí, vocês viram aqui que eu deixei um pedacinho aqui da lateral do forro aberto. Por quê? Porque depois que a gente fizer isso, a gente vai colocar assim, olha. Lado direito do tecido, com o lado direito do tecido. E vai introduzir um dentro do outro, ó. E aí, você vai fechar... Vamos fazer de conta que isso daqui já tá aqui os dois, ó. Você vai fechar ele todo, tá? Você vai vir aqui, vai passar uma costura aqui toda pela parte superior... Então, agora a gente tem que fechar a parte de baixo, que é a parte do acabamento. Olha, o que que eu, que que eu faria se eu tivesse mais tecido? Eu pegaria um pedaço de tecido e colocaria aqui embaixo como se fosse uma barra, tá? Como se fosse um punho. Mas eu não tenho, gente. Então, eu vou ter que virar isso daqui pra dentro. Ó, os dois assim, tá? E vou ter que passar numa costurinha assim, fechando o meu top assim, tá? Mas se você tiver tecido, coloca uma barrinha que o acabamento fica melhor. Então agora a gente vai para a máquina terminar aqui o nosso top que já está já está finalizado. Eu não vou colocar mesmo. Eu provei, não achei necessidade, não precisou. Até porque gente é para usar por cima de camisa, né? Então não, não ficou não ficou tipo ruim, sabe? Eu achei que ficou bom, dá para usar. Então bora para a máquina finalizar ele. Então tá aqui meninas, o resultado final do nosso crop de corset lá da Juliette, como vocês queiram chamar. Gente, eu fiz ele com tecido de malha, então não teve necessidade de colocar nenhum tipo de abertura, né, pra vestir ele. Mas se vocês forem fazer ele com couro, porque o original ele é feito em couro, tá? Aí tem que ter ou zíper, ou botão, ou ilhós, tem que ter algum tipo de abertura pra você conseguir vestir ele. Eu não coloquei a barbatana e nem bojo, tá? Se eu tivesse fazendo ele no couro, com certeza eu teria colocado barbatana, teria colocado bojo. E eu teria colocado aqui na parte das costas ilhós, tá? Mas não achei necessidade, é malha. E outra, gente, é, eu tinha pouco tecido, como vocês viram, tá? Eu não, foi, eu não comprei o tecido específico pra fazer isso, era uma calça que eu quis reaproveitar. E no final das contas, a calça tava mais manchada, eu só fui ver mesmo na hora de cortar, pra vocês terem ideia. Olha o tamanho disso daqui, né, gente? E não deu pra mim colocar nem a alça que eu queria, tá? Mas eu gostei, vou usar. Provavelmente, eu vou fazer um chemise com este tecido aqui, olha. Pra usar por cima, acho que vai ficar bem bacana pra usar com bota, tá? É, acho que eu vou fazer um chemise mesmo com ele. Tô na dúvida ainda, mas provavelmente. Espero muito que vocês tenham gostado. O molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. E o molde vocês podem usar pra fazer ele no couro, tá bom? Porque ele já tá todo certinho com a parte das pences. Então, dá pra fazer no tecido plano. Eu usei malha porque é o que eu tinha e eu queria aproveitar o tecido. Mas aí, fica a critério de vocês qual tecido utilizar. Porque o molde dá sim para fazer com tecido plano. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.